Sim. Oh, tudo bem malta, só um bocadinho, venho já. Como é que é malta, tudo bem com vocês? Sou o Perf e sejam bem-vindos ao segundo Perf Escolho ti, em que basicamente sou eu a cumprir um desafio que vocês me propuseram para vos compensar por demorar demasiado tempo a postar um vídeo. E o desafio de hoje foi proposto por... Estava a brincar só porque a pessoa me pediu para ficar em anónimo Mas... tu sabes quem é? <risos> Abraço Mas sem mais demoras, vamos para o vídeo Como engatar uma gaja em 15 passos Para! Assim estás a banalizar as mulheres! Pronto, pronto, fica assim então Conquistar? -a. Nós somos alguns territórios Então olha, fica como estava. Onde é que eu ia? Ah! Como engatar uma gaja em 15 passos Comecemos pelos aspectos físicos O primeiro passo é ter um six-pack a maioria das gajas gosta de um bom six pack, portanto faz exercício, come saudável, sei lá, o que quiseres, desde que o resultado seja esse. Um, dois. Três. Um, dois. Segundo passo: andar bem vestido. Nenhuma gaja vai olhar para ti se andares vestido de pneu mendigo Portanto arranja uma roupinha decente Terceiro passo Cheirar bem É assim As gajas não são moscas nenhumas Senão e sim podias cheirar a cocô à vontade Agora, neste caso, é pá, pelo menos um desodorizantezinho. Quarto passo: sorrir. Toda a gaja gosta de um sorriso bonito, portanto, não te esqueças de sorrir. Quinto passo: bom penteado. Achas que vais engatar alguma gaja, se tiveres um ninho de ratos na cabeça? Pelo menos dá um toquezinho no cabelo para ficar melhorzito Sexto passo, ter estilo. Toda a gaja repara mais em quem está na moda, portanto, fica na moda. Hum, já é de noite. Mas passemos aos aspectos psicológicos. O sétimo passo é ser confiante. Portanto, enfrenta os teus medos e supera-os. As gajas não gostam de mariquinhas. É hoje que eu vou perder o meu medo de aranhas. <risos> Oitavo passo. Ser social. Qualquer gaja ficará mais impressionada quantos mais amigos tiveres. Portanto, arranja amigos. Yes, consegui o meu primeiro amigo no Facebook. Vou mandar uma mensagem a agradecer. Obrigado mãe por me teres aceitado. 9 passo, ser inteligente. As gajas não gostam de gajos burros, portanto, mesmo que o sejas, aprenda ao menos a parecer inteligente. Décimo passo, ser cavalheiro. Toda a gente diz que isso está fora de moda, mas as gajas continuam a apreciar, portanto não desperdices a oportunidade de ser. Eu defendo o lema primeiras senhoras Por isso é que eu fico sempre à espera que sejam elas a fazer a primeira abordagem Talvez por isso é que eu não tenho namorado Prefiro pensar melhor nisso Décimo primeiro passo Ter maturidade Normalmente as gajas gostam dos gajos mais velhos graças a isso Mas aqui não te posso ajudar muito Vais ter que esperar 5, 4, 3, 2, 1 Esse sou é um dia mais velho Décimo segundo passo, ser mauzão Não sei porque é que isto acontece, mas as gajas tendem sempre a gostar mais dos vilões. Portanto, se mais nada resultar, torna-te um. Acabei de dar porrada em três putos, provar um banco e atropelar uma velhota. Estava a brincar! Mas passemos agora à parte em que falamos daquilo que possuis É aí que entra o 13o passo, ter um cão. Está cientificamente provado que as gajas preferem um gajo que tem um cão. Portanto, é muito simples. Arranja um... Ufa. Décimo quarto passo. Ter objetivos. As gajas acham mais interessante se tiveres perspectivas de futuro. Portanto, por mais podre que seja, arranja um objetivo. Um dia vou ter uma namorada. não. Vais e por fim, o 15 quinto passo. Ter muito dinheiro. Dizem que o dinheiro não comprou o amor de uma pessoa. Mas vais ver se a pessoa que estás interessado não começa logo a andar atrás de ti se descobrir que está cheio de papel. Portanto, faz uma fortuna. E depois, se fizerem tudo bem, provavelmente irá acontecer-vos o seguinte. Queres namorar comigo? Uhum. Não! Não! Uhum. Pois, não correu muito bem. Mas isso é porque não é a versão real. Aqui está a versão real. Como engatar uma gaja em 15 passos. Versão real. 12, 13, 14, 15. Queres namorar comigo? Está bem. Yes! Ahn... <risos> Mas o desafio não podia ser assim tão fácil. Portanto, eu disse que ia fazê-lo 100 vezes. Como engatar uma gaja em 15 passos. Versão real. 100 vezes! 32 1.140, 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1146, 1.147, 1.497, 1.498, 1.499, 1.500. Rejo, rapaz, esquece. Estou bem cansado. Vamos a dormir. Hum. Por isso é que eu adormeci! Mas pelo menos cumpri o desafio, não é? Fiquem bem! Até logo! Nossa! Oh, não, não queria partir a cama, what the fuck?